Para conquistar sucesso e a vida que deseja, você deve aprender primeiro a estar sempre planejando objetivos e metas que aumentem o seu poder, agindo de forma inteligente e eficaz nisso, entendendo que mesmo diante de traumas e lesões em seus pensamentos, você não deve se permitir ajoelhar para a vida e ficar clamando para que as coisas cheguem a você de mão beijada, porque isso não acontecerá. E mesmo com todos esses empecilhos e danos emocionais que carrega, você deve manter a cabeça firme no lugar, indo para cima daquilo que pode dar a você, sucesso e poder por conta própria, de cabeça levantada e sem nenhum medo do que terá que passar, tampouco de quais adversários terá que lidar, sem hesitar perante ao que se demonstra como incerto e sem se descontrolar com todo o dinheiro que pode vir a ganhar. Enfim, à medida que sobe ao topo, isso faz com que você ganhe cada vez mais sede por poder, Porém, deve ter maturidade para lidar com isso. Afinal, é muito fácil se descontrolar com o poder. E os indivíduos que deixam isso acontecer estão sentenciados a fazer dessa atitude o seu fracasso. Pois aquela velha frase é muito assertiva quanto a isso. E ela diz, o poder corrompe os homens. E se tratando de conquistar sucesso e a vida que sempre quis, algumas coisas devem estar bem claras na sua memória. Então aprenda como construir e manter o seu império nesse vídeo. Não importa de onde você esteja começando a sua caminhada para o poder, pois as atitudes sempre serão as mesmas, a serem tomadas tanto para aquele indivíduo que já está em um nível mais elevado, quanto para aquele que pode até estar começando do negativo. A postura sempre será de alguém cujos pensamentos tendem à abundância. Para que fique mais claro de entender isso, falarei uma metáfora. Imagine a riqueza como um objeto que está em um lugar muito alto de se alcançar, não como um topo de um prédio, ou ainda como um pico de uma montanha, mas sim como em uma estrutura cilíndrica de uns 300 metros de altura. E a riqueza como objeto está bem ali em cima, para qualquer um que tenha coragem, e se arrisca a isso, poder obtê-la em suas mãos, bem à vista de todas as pessoas que se encontram na superfície do solo, os indivíduos sempre almejarão tal objeto, mas se sentirão inseguros demais a se arriscar a isso. E as pessoas que decidirem realizar o feito da escalada serão criticadas por todos ao seu redor, que também almejam, mas sentem medo. Enfim, ela será avisada dos perigos, avisada de quantos indivíduos tentaram e falharam tudo isso, para tentar frustrá-la e fazer com que ela deixe isso de lado e continue ali só admirando aquele objeto brilhoso e desejado por muitos. Bom, a essa altura, é evidente que terá riscos, mas só os que estarão dispostos a fazer isso sem hesitar são os que terão a oportunidade de conquistar aquele objeto, podendo ainda haver diferenças entre os competidores, pois enquanto alguns irão tentar o feito da escalada, outros já terão meios mais fáceis de se chegar ali, como um helicóptero, digamos, enfim, a vida não é justa, e você pode ficar reclamando quanto a isso, ou utilizar das ferramentas que possui para tentar mudar a sua realidade. Então perceba, aquele que não se arriscar continuará na superfície com os demais indivíduos, sempre olhando aquilo, mas nunca tendo a coragem suficientemente para se arriscar nessa jornada. E quando alguém ao seu lado demonstra audácia, coragem e bravura para ousar-se aventurar nisso, elas podem até mesmo tentar prejudicar a determinação desse indivíduo para que ele não faça isso e fique ali ao lado delas. Entendeu a metáfora? Logo além de coragem, você também deve deixar de dar ouvidos. a diversas coisas que os indivíduos só falarão porque não têm coragem para se arriscar e se sentem frustrados por conta disso, tentando aplicar a realidade da vida deles em você. Ou seja, se eu não tenho coragem e eu não consigo, essa pessoa que é meu amigo, que veio do mesmo lugar do que eu, também terá as mesmas limitações. Logo, chegar onde deseja não será fácil, tendo que lidar até mesmo com alguns empecilhos limitantes quanto a dar o primeiro passo. Ou seja, o esquema correto sempre diz respeito a se arriscar e focar no seu objetivo. E por mais que hajam julgamentos quanto à sua intenção, você deve manter constância no que faz. Enfim, além disso... Você deve também analisar o ambiente ao seu redor, antes de colocar em prática o seu plano, acertando o timing certo. Pois imagine, se o clima estiver nublado, é óbvio que você correrá um risco a mais desnecessário, podendo esperar até que o tempo se abra de novo e as condições estejam favoráveis para você exercer o que pretende. E é isso que você deve fazer, pois às vezes o ambiente não te dará uma situação tão favorável. Porém, você pode ter a visão para conseguir enxergar o momento certo de se exercer as suas ações. Ou seja, correndo menos riscos. Entende? Por fim, você não deve depender de sorte. Você deve se esforçar e fazer acontecer por conta própria. Ademais, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. E se gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like também. Um grande abraço, do Jovem Cultural.